aí meus queridos, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Hoje eu venho com uma novidade muito legal. Na verdade, uma novidade para muitos e para alguns talvez você já saiba isso, né? Mas é uma parada muito interessante. É um experimento. É uma uma maneira de você visualizar o braço do instrumento de uma outra forma. Existe o ponto positivo e também existe o ponto negativo. Vamos falar primeiro do ponto positivo. Eu sei que você está curioso fala, mas o que, que é isso? Calma lá, nós já vamos chegar lá. O ponto positivo é a visualização como um todo no braço do instrumento. As conexões entre as frases, tanto escalas, os arpejos, saltos de corda, aquela digitação complicada de uma escala devido à afinação do instrumento. Neste caso, tudo fica muito fácil. Você enxerga o braço, parece que faz assim, ó, tchau, na sua mente, fala, meu Deus do céu. E eu fiz essa pergunta para mim, por que, que eu não aprendi a tocar dessa forma? Eu aprendi a tocar como todo mundo, com a afinação da guitarra padrão, e eu não aprendi dessa forma. Meu, eu acredito, se eu tivesse já estudado é, desde o começo dessa forma... Eu ia tocar bem melhor. <risos> mas é isso daí. E o lado negativo que eu vejo é que você vai ter que reformular todas as suas escalas. Você vai ter que reformular todos os seus acordes. Então, basicamente, é quase que aprender tudo de novo. Mas é claro, quando você já tem uma técnica, uma destreza, fica mais fácil. Mas eu acredito que leva alguns anos para você tocar com a fluência que você toca hoje desta forma. Então, eu vou lhe mostrar esse segredinho. Então, vamos ver como vai rolar essa mágica. Primeiro, a guitarra está afinada de forma tradicional. Primeira nota aqui, o Mi, certo? Lá, Ré, Sol, Si e Mi. Beleza? Então, aqui você tem a guitarra afinada de forma tradicional como nós estamos sempre acostumados. Essa afinação ela tem quartas, certo? Porém, o que ferra um pouco a nossa vida é a terça que ocorre da corda de número 3 para a corda de número 2. Então, se você tem a primeira nota, que é o Mi... Eles pensaram da seguinte forma. Quem pensou, eu não sei. Daí você coloca aqui nos comentários que eu aprendo também. Então, quando você tem a nota Mi, a quarta nota de Mi, pensando, ó, Mi, Fá, Sol, é Lá. Logo, a quinta corda é Lá. Beleza. Temos a primeira, certo? Mi, a quinta corda, que é um Lá. E a próxima? Como que nós vamos afinar? Ah, vamos afinar assim, ó, Lá, Si, Dó, Ré. Coloca Ré aqui, beleza. Em quartas, certo? Empilhamento de quartas, sendo a primeira a tônica e a quarta, certo? Tônica mi, quarta, lá. Agora o lá vira tônica. Qual que é a quarta de lá? Ré. Beleza, então vamos assim, né? Quarta de ré. Ré, mi, fá, sol. Ah, por isso que a corda 3 é sol. Lindo, maravilhoso. Vamos seguir aqui. Sol. Pensando na quarta, Sol, Lá, Si, Dó. Beleza, vamos colocar Dó. Daí chegou algum infeliz e falou assim: Não, velho, coloca uma, uma terça ali, coloca a nota Si. Deu, cara, meu, a gente já tá vindo tão bonitinho assim de quarta em quarta. Por que, que a gente vai colocar a nota Si ali? Também não sei. Sei lá, Deus, se foi para facilitar os acordes, alguma coisa assim, não fui eu que inventei aqui, né? Mas daí alguém lá falou, então tá bom, coloca a terça. Daí o que, que rolou? da corda número 3 para número 2 ficou um intervalo de terça maior, sendo sol, lá, si, certo? Intervalo, por exemplo, sol mais um tom lá, mais um tom si, um intervalo aqui de terça maior. Então quando você toca da corda de número 3 para 2 é o um intervalo de terça maior. Beleza? Daí o cara falou: "Mel, Bora continuar na quarta, mas deixa aí a terça <risos> Daí a Si Certo? A corda 2 ficou Si Então, Si, Dó, Ré, Mi Beleza, Mi Voltou, então ficou um empilhamento De quarta até um pedacinho Depois veio uma terça maior E depois finalizou ali com o último intervalo Tônica, quarta É por isso, meu, que Muitas coisas acontecem quando você afina a guitarra Você faz um harmônico aqui no Mi Daí faz aqui certo que é a mesma nota para você afinar você vem aqui vem aqui bonitinho vem aqui bonitinho vem aqui pronto já não deu certo porque o intervalo é de terça e não de quarta por isso que a gente faz assim bate um harmônico toca essa nota bate aqui aperta aqui meu a gente faz o escambal para afinar logo essa parte daí por último fica legal né você bate o harmônico aqui na 12 e aqui porque é o intervalo de quarta Logo, você vem aqui bem bonitinho, ó. Lá com Lá, Ré com Ré, Sol com Sol. Ah, já não deu certo, né? Tem que vir aqui. Beleza, Si, vem aqui. Então, esse danado aqui que complica muita coisa, mas também facilita em outras coisas. Sempre nós aprendemos a afinar a guitarra dessa forma. Agora, teve um cara, né, injuriado da vida, falou, meu todo saco cheio de ficar fazendo assim, assim. Quando chega aqui na corda número 3 para 2 não dá certo. Então eu vou vou afinar essa coisa aqui, ó. Para ficar tudo igual. E aqui, ó. Vou afinar também. Né? E daí vai ficar tudo certinho, certo? Então, a primeira nota ainda continua sendo aqui um Mi, beleza? Vamos aqui. Vamos afinar aqui, ó. Então, a primeira nota é Mi. A outra fica o um Lá. A outra fica um Ré. Deu Sol, né? Daí aqui virou um Dó. E aqui virou um Fá. Meu, agora, o que, que vai ocorrer aqui, ó? Nós vamos modificar a afinação da guitarra. Agora ficou tudo em quarta. Quando você tem a nota Mi, que a gente já tinha, né? Então, Mi, Lá, Ré, Sol. Até a corda de número 3 fica igual como você toca. Porém, o que vai modificar é a corda de número 2 e a corda de número 1. E assim ela vai ficar certinha em quartas. Tônica Mi, qual que é a quarta de Mi? Lá. Tônica Lá, qual que é a quarta de Lá? Ré. Agora, tônica ré, qual que é a quarta de ré? Sol Agora, qual que é a quarta de sol? Qual que é a quarta de sol? Dó Qual que é a quarta? Ó, dó Qual que é a quarta de dó? Fá Agora ficou Tônica quarta, tônica quarta, tônica quarta, tônica quarta, tônica quarta ou seja, a guitarra ficou afinada em quartas. Agora fica tudo legal aqui, ó. Meu, por que, que não fizeram isso? Tudo bonitinho, né? Mas não, quiseram complicar. Bem interessante isso daí. Agora vamos analisar isso aqui na prática. Existem várias e várias possibilidades, ou seja... É aprender as escalas tudo de novo. Mas vou lhe mostrar algumas coisas que tenho certeza que você vai curtir muito. Então fica ligado aí. Fala aí meus queridos, beleza? Sim, hoje é dia de maldade total. Aqui é Jorge, Jorge do Jacão. Estava com saudade de mim? E você menina do dislike? Também estava com saudade de mim? Sim, eu voltei. Ah, meus queridos, é o um dia de maldade. Então aqui, ó, você tem a pentatônica menor com sétima. Vamos supor ré menor com sétima. E você só vai tocar até a corda de número 3. Veja só. Fala, oh, beleza, até aqui eu sei. O que eu posso fazer mais? Meu, é a mesma coisa, é a mesma digitação. É só você andar... Um tom à frente, começando na corda de número 4, casa 12. Pera aí, Gustavo, é a mesma digitação? Sim, é a mesma. Ó. Fala, meu Deus! Me apaixonei já por essa digitação! Nossa, acaba ficando muito simples, né? Você fala aí, e a Blue Note? A Blue Note aqui, é ó. assistiu essa dica? deixe teu like aqui no vídeo, ajuda muito e essa informação, mão beijada pra você Pera aí. será que eu não mereci teu like ainda? você sabe que meninos de youtube adoram likes <risos> peraí, aí Pentatônica menor com sétima de ré começando na corda de número 5, veja lá Pô, peraí Gustavo, a digitação ficou bem retinha, assim, ó. Claro que na corda de número 5 ficou igual antes, por quê? Porque nós não alteramos a afinação. Puxa, que legal, meu! Peraí, eu posso dar um bend aqui na 2? Opa, espera aí. Eu já tenho a penta aqui, tô feliz. Ó, fiz uma conexão, ó. Curtir? Pera aí, na corda número um é igual? Não, na corda número um a gente toca assim. Falar, já não gostei. É, nem tudo é maravilha, né? Mas estamos indo bem. Beleza. Você fala assim, Gustavo? Eu sou um guitarrista churrasco. Sou um guitarrista que toca frases rápidas, mirabolantes. Você é esse guitarrista malvadinho que gosta de fazer churé de guitarra. É meu garoto. Então vamos utilizar o arpejo. Pegando aqui ó, tônica, terça menor, quinta justa e sétima menor. Assim, oh, Gustavo, mas eu não gosto de estudar muito, eu só sei isso. Eu te digo que só isso já tá bom, claro que não, né? Mas por enquanto, para essa free lesson, está maravilhosamente bom demais. Olha, legal! Oh, eu posso fazer a penta? Nossa, eu fiz o arpejo e voltei na tenda. Os professores online me detestam, porque eu sou o Mr. M! Sim! Então beleza! Fala, e daí Gustavo, você só sabe aquele pedacinho só? Não, mas com essa afinação eu posso correr aqui e fazer a mesma coisa É mágica Nossa, eu virei o rei do arpejo agora aí, tem mais dica? Tem uma dica. <risos> então é isso daí, se você gostou, deve bater. Se você gostou dessa dica, ainda essa semana tem mais. Então se inscreva no meu canal, curta os vídeos, compartilhe com os amiguinhos e bora espalhar a maldade. Isso aí, Gustavo Guerra, Underworlds, Pec News.